Viva amigas, vejam aqui este começo maravilhoso para crochê. Faz este efeito de estrela, muito lindo, maravilhoso. Na verdade é um começo que é de arte de marinheiro. Eu vou mostrar, vamos lá ver se eu consigo desmanchar. Tenho que parar a câmera. Está aqui o remate invisível, reparem. Eu já mostrei este remate em vários vídeos do canal, portanto não tem problema nenhum. Vamos lá tirar isto tudo. E agora desmanchar tudo. Vamos lá. Aqui está. É, reparem. Isto aqui é um trabalho de arte de marinheiro que se chama uma rosca de cabo. Eu depois vou ensinar a fazer isto. Isto é muito fácil de fazer. Está aqui. Esta é a parte onde juntei a queimar as duas pontas. E depois, é claro, fazemos aqui em cada um destes fazemos um ponto